Bora, bora, bora começar. Vamos começar o evento sazonal. Já dei aquele gole de overclock. Vamos ver o que, que tem aqui primeiro no Super 7. Ó, tem um último GTR. Um carro épico, né? Hoje nós vamos pegar o Pio e o Hot Wheels. É o Metro, né? Deixa eu ver o que, que tem na loja aqui. Essa Lambo, os caras estão tá pagando caro nela. É um carro bom para pegar e vender, né? Aquela Ferrari ali é top. Oh, obrigado pelos mil bits, Lucas. Pela volta do em voz. Beleza, vamos fazer os mais fáceis aqui. Tem essa placa de perigo, né? Tem que ser com clássicos. Classe B, vamos ver se nós temos carro. Minha, vamos lá, gente. É um tração traseira, tá? Aí tem que tomar cuidado. Ah, não. Mas aqui pula de boa 400 metros. De boa. 412. Tem que pegar uma distância, liga o controle de tração Esse aqui é o 200 GT da Toyota Vamos ver qual é o próximo aqui Olha, a gente tem esse evento aqui, né? O que, que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que passar nesse radar aqui com um brinquedo de pista Boa tarde, Luca 10 meses de aniversário para ajudar longe. seu conteúdo de coisa. Hoje está 41 graus Ô, oh, louco, Portugal tá quente hoje, hein? Meu Deus. Concluímos aqui, gente. Obrigado, Eric. Concluímos aqui com a Ferrari. Vamos ver qual que é o próximo aqui. A gente tem essa área de velocidade. Bora. BMW i8, né, essa... Vai, Não pode perder, não. Pode frear muito, não. Senão, já era, hein? 185. Beleza. BMW 8. Tá compartilhada a tunagem. Baixa pela minha Gamer Tag, que é mais fácil, né? Que fica aparecendo na tela toda hora aí. Cadê o próximo aqui? Ah, agora é as corridas, né? Vamos fazer essa corrida aqui de velocidade. Classe A Supercarros retrô. Bora entrar aqui no evento Ó, tem essa ferra aqui compartilhada E tem um Ford GT que é muito bom na classe A, né? O Forza é competitivo no controle O Stereo joga no controle também, os dois O estéreo, o Super GT Só que o para jogar o Forza, né? Assim, ele joga só aquele período de lançamento, né? Ele já fez tudo, né? Ele tá com outros, outros ele agora tá participando de campeonato de drift, né? Opa, obrigado aí Mas é controle, o estéreo sempre jogou no controle Mano, é delícia, cara, não quer dizer que é ruim tal, é inferior Não, é a... O, os desenvolvedores do jogo que fizeram o jogo pra galera ter uma experiência legal no controle Opa, obrigado, obrigado aí Valeu, Johnny! Eita lasqueira. Obrigado. Tamo junto. É, volante. Oh, obrigado, meu querido. É, Salve, aí, Muka. Como tá indo com as bombas no sezonal? Essa ferra aqui até que ela anda bem aqui na. Tem carro que é bom de campanha, né? Na hora que eu fazer a lista de carro, eu vou colocar todos os carros que eu fiz tomagem. Porque muitas das vezes o carro é bom em campanha. E o cara gosta de jogar a campanha, né? Muito bom, muito bom. Pois é, o, o, os caras. Assim, Gran Turismo, Fórmula 1, aí, volante é legal tal. Mas o, o Forza, né? Tem o campeonato mundial, o Forza RC lá. Os caras tudo no controle de Xbox lá. E assim, é, se a comunidade do Forza achasse ruim. O Forza adaptar a física para volante sem dúvida nenhuma, um negócio que a comunidade gosta. Eu gosto também. Eu gosto. Eu acho assim: se for para ser simuladorzão, a gente já tem aí o Acer Corsa, a gente já tem aí o, o iRacing, né? Que são simuladores que tem uma pegada bem complexa. Agora, uma pegada mais casual entusiasta né daquele cara que quer ah, eu quero correr no volante só que eu quero é, jogar no controle mesmo e ter a experiência de um carro arisco tal vai mas... liga força aí tal e joga é, eu acho que o Gran Turismo ele deveria ter essa pegada também uma pegada mais para quem é entusiasta né ah, eu não quero ficar aqui me matando aqui não só quero vir me diverti embora, acabou. Ô Johnny, obrigado pelo Prime Johnny Arsenal, muito obrigado Antônio, Caio, Hudson, brigadão Lucas, obrigado pelos beats. Paloma, brigadão. Edu, brigadão, tá Edu também, Lucas, muito obrigado. Bubble B Vamos ver qual é o próximo aqui, ó. É... aqui é a corrida de rua. Classe B, força. Vamos lá. Bora entrar no evento aqui. Vamos lá. Ó, tem esse carro aqui, né? O Supra. Eu não tenho certeza se esse NSX-R tá compartilhado, mas é bom olhar. Tem esse 300Z aqui. Se eles não tiver, aqueles dá é certeza. Esse aqui é certeza que tá compartilhado. E o Trueno também é certeza que tá... Esse aqui também tá compartilhado, hein? Tem um tempão que eu não ando com esse carro. Ele é tração dianteira. Ó. Oh. o aerofólio, tanto ficou louco. Eu não consegui me adaptar com esse carro aqui no online, não. Olha o Miata ali. Miata. lá. O som dele é engraçado, né? Ah, meu Deus! Ih, rapaz. E agora? Vire, vire. E agora lascou. Como é que eu vou buscar o primeirão? Como é que eu vou buscar o primeirão? Foi nada. Nada. Foi nada, jogou, jogou. Obrigado, Lucas. Cheirou contato, contato veio, viu que o juiz está marcando tudo e pulou. Espetou o juiz, não marcou nada. Eu daria amarelo por simulação. Ih, velho, acho que não vai dar, não, hein? carro. Acho que não vai dar para buscar, não. Nossa, velho. O freio do carro é terrível. Sai daí, Miata. Nossa, o freio é... Tem que frear um ano antes. Nossa senhora! Caraca, que cagada! <risos> Meu amigo, deu bom ainda, hein? Qual que é o próximo agora, gente? Terminamos a corrida. Tem um desafio aqui. Vamos fazer esse de tirar foto, que é easy, né? Desafio de fotos. Fotografe um carro Muscle moderno no. Ah, eu sei onde é que é isso aqui. É lá na... naquele negócio de corrida de rua. Ah, uh, esse aqui é o de rua? É, aqui, ó. Esse aqui que é os de corrida de rua, né? É de rua, aqui, ó. Vamos lá, ó. Festival de Corrida de Rua. Tem até outro ali, ó. Esse é, é o mais easy, é esse, né? O mais easy. Vamos ver qual que é o próximo aqui, ó. Temos aqui esse aqui, ó. É o Caça ao Tesouro. O desafio de Caça ao Tesouro agora. Pelo que eu entendi, tem que ser um Golf 1983, né? E a gente tem que fazer três estrelas numa área de velocidade, então. Vamos aqui, ó. Era pra ele postar o link aí. Ô, oh, Jaque, obrigado, hein? Eu vou usar. 156. 156. Deu certo, hein? Deu certo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ué, Ué pera aí. Ele já me mostrou a localização? Ele já me mostrou a localization. Vai, força. Aí tá easy. Aí aqui, gente, ó, faz essa área aqui, ó, eu vou compartilhar o golfe, é só passar 156, só tem que tomar cuidado que esse golfe, ele tá o capiroto. Se você achar outra área de velocidade mais fácil, faça com esse golfe, tem que ser esse golfe aí, tá? Aqui, ó, debaixo da ponte, tá debaixo da ponte, tá bem aqui, ó, debaixo da ponte... O Golf que tem que usar é o GTI 1983, vou compartilhar a tunagem. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Vamos fazer esse Event Lab aqui agora. E S1. Vamos entrar aqui para ver o que que é isso. O que que... Ixi, velho, olha o tamanho da pista. Ah, vou com a Lamborghini SVJ, mas tem todos esses carros aqui, ó. Todos esses carros estão com a tunagem compartilhada aí para a galera que tem. Bora lá, vamos ver que loucura é essa. Olha só, é Valfour inventando moda. É, vai o Forza inventando moda. Nossa! Deveria ter um sistema pra deixar o, o, o, esses negócios bem alinhados. Mano, que loucura é essa? Ih... <risos> Não, calculou bem demais isso aqui. <risos> Mano, esse evento aqui, pelo amor de Deus, né? O que, que falta agora a gente fazer aqui? Tem jogos, né? Se der, eu faço. Vamos fazer agora o Forza Tom. A gente tem que obter e dirigir esse Buick, né? Vamos pegar o Buick. Já adquiri aqui o Buick. Esqueci da prova. Qual que é o próximo agora? Gente, o próximo aqui, ó, a gente tem que fazer um radar de velocidade, tá? Ganhar duas estrelas. Vamos fazer esse radar de velocidade aqui, ó. Tem que passar 209. A tunagem do Buick tá compartilhada. Ó. Duas estrelas, né? A tunagem do Buick tá compartilhada. Qual que é o próximo aqui? Vencer um evento de corrida de estrada. Vamos colocar uma volta nessa pista aqui, ó. Entra no evento solo, cria o evento com a categoria do carro, ele tá na classe A, vai em configuração, coloca uma volta só, nível turista, classe A, compartilha, bora. Bora lá, o Kuan atrapalhou minha corrida. Bora. É só uma volta só. O carro tá com o pneu slick, né, então é tranquilo pra fazer isso Não sei se é competitivo no online. Não se é competitivo no online, esse carro Tá compartilhada, tá compartilhada. Será que é competitivo no online? Eu acho que não. Não sei, né? Só sei que ele acelera rápido, né? Olha, ele acelera muito rápido. Já testou esse carro aqui, Biel? Acelera muito rápido, né? Ó. Vencemos aqui a corrida. Qual que é o próximo aqui? Vença um evento de corrida de rua. Vamos entrar nesse evento de rua aqui com esse carro. Bora lá, bora lá. Ê, Carneiro. Cada um tem um hobby, né? Carneiro gosta de pão. Ah, é, é, Maverick. É, a Twitch colocou nós lá na primeira página hoje. Pra, pra apresentar nosso conteúdo pra galera. Ih, rapaz! Eu podia ter configurado a corrida e tirado os boots, né? Ó, mesmo com pneu de. É, pneu slick, eu não sei se ele é muito bom de manobra não. Eu tô tirando um pouco o pé aqui do acelerador. para ele entrar bem nas curvas. Mas é até que ele é bom. E vale a pena testá-lo. Valeu! Eu gosto de corrida de rua desse jeito. É Chikungunya, é o nome dele Chikungunya. SP4, valeu. Ué, tem um carro parado ali. Vamos lá, vamos lá. Vença uma corrida de rua. O evento sazonal tá easy, né? Para, para, para, para. E hoje à noite, a partir das... Eu tô querendo abrir a live agora, 9 horas, às vezes mais cedo, porque... velho, tem que jantar, né? Saco vazio, não para em pé. Para... Você janta às 18 horas? Menino, 18 horas eu tô treinando na academia. 18 horas? Uai! Se eu jantar às 18 horas, 10 horas da noite eu tenho que jantar de novo. <risos> Ai, não dou conta não, pai. Você janta muito cedo. É! Não, 18 horas é hora do cafezinho, depois do lanche, às 4 da tarde, né? Terminamos o Forza Tom, vamos fazer a prova, corrida online. Ah, olha aí, velho, tem um Buick, gente. Tem um Buick pro evento, ainda bem que tá compartilhada a tunagem. O que que é o... o... <risos> Mas só tem pontiac... Saiba, bobi. Essa corrida é menha! Tomara que o freio desse carro seja bom. Nós vamos testar ele agora. É uma bomba. É uma bomba o freio desse carro. Calma, bobi. Meu Pai do Céu! Vira carro! Tem que apertar o freio de mão. É um caminhão isso aqui, pô. É realmente um caminhão. Pelo menos ganha dos boot, né? Pelo menos ganha dos loot. Bora, Agora, Essa categoria aqui não tem punição, né? Quando você encosta na parede. O Bubble Bee, meu Deus, ele vai chegar na linha de chegada sem porta. Não é mesmo, Bubblebee? Eu tô olhando pra você. Ah, oh, se nós terminarmos antes das duas, dá tempo de fazer umas corridas, hein? Bora, bora. Ah, vou fazer o um eliminador Fazer um eliminador Um eliminador embora, bora, bora Bora, bora, babobi. Eita, lasqueiro o bicho tá... Aí, ó. Eliminador. É da hora, né? O eliminador eu gosto. Pegamos aqui o Pio. Lembrando, quem comprar Overclock me marca lá no Instagram, velho. Beleza? Tamo junto aí. Terminamos. Talvez mais tarde eu faça isso aqui. Beleza? É nóis.